Hoje é dia de Libertadores da América aqui no SBT. A partir das nove e quinze da noite, defensa e justiça da Argentina contra o atual campeão, o Palmeiras. O jogo vai ser na casa do defensa e justiça em Florencio Varela, uma pequena cidade na grande Buenos Aires. Apesar de jogar em casa, o defensa e justiça tem mais problemas, já que 14 jogadores testaram positivamente para a covid 19 O Palmeiras busca a sua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 Nesta terça, 9:15 da noite É Libertadores da América Aqui no SBT